Fala galerinha do mundo do steel frame! Helena, dama do gesso, passando por aqui para mostrar para vocês mais um sistema de tratamento de junta de cementícia. Ah, é. Existem vários, vários, vários, vários, muitas opções. É importante, tá? Você não ser especialista em todos. Mas você entender, saber que eles existem, saber como é que você faz. O ideal é você escolher um ou dois e se torne especialista desse, tá? Não precisa saber tudo, porque é muita opção de tratamento de junto. O que a gente vai ver agora? O tratamento de junta é da Dry Leves. A Dry Leves, ela não fabrica placa. Ela é especialista em sistema de tratamento de juntas, tá? E eu vou mostrar pra vocês como é que é o sistema que eles indicam pra gente fazer. A gente tá na fachada que a gente usou placa de USB de 11, Tyvek e cimentícia de 8mm, tá? Como é que funciona o sistema da Dry Labs? Então pra vocês entenderem, a gente tem a placa da Brasilite, né? Juntinhos de 3mm, e aí aqui na junta a gente aplica esse silicone, tipo aqui, ó, DW240. Essa aqui é uma fachada que demor tá demorando um pouco mais, porque o DW240 você tem que esperar secar bem, Tá? Você não pode fazer a segunda etapa com ele. Aí, como é que é que a gente faz? Primeira etapa, PR10. É tipo um primerzinho, tá? Que a gente coloca só na junta. Ele vem com Nossa. esse biquinho assim, ó. sem você enfia um pincelzinho e passa só na junta. Próxima etapa, é esse silicone DW240. Vocês estão vendo aqui, ó. E aí, é isso que a gente fez por enquanto aqui, ó. A gente ainda não fez as outras as etapas. A gente hum. aplicou PR10, silicone DW240. Beleza. Isso aqui você tem que esperar deixar secar. Bem, você não pode sair depois fazendo já as próximas etapas, tá? É importante isso pra vocês entenderem. Massa cimentícia, tá? Eles têm uma massa cimentícia única. Beleza. E aí você faz o quê? Dá a massa sementícia, fita telada de 5, tá vendo? Deles é uma fita telada assim, ó, branquinha, fininha. Você vê que a textura da tela, tá? Cada um tem até sua própria fita telada. Você vê, ela é mais fininha, tá? Ela é uma fita mais maleável. Então, fita telada de 5, massa cimentícia. Depois, espera secar. Não se aplicando uma atrás da outra, dá umas 4 horas, pelo menos, de secagem. Fita telada de 10, massa cimentícia. E é isso que a gente vai fazer hoje aqui na nossa fachada. Esse tempo de secagem dos materiais é fundamental para você não ter qualquer tipo de patologia. Helena, o que é isso que você fez aqui ao redor da janela? Ao redor da janela, o estoflexo que eu falei para vocês. E aqui no rodapé, o que a gente fez? A gente usou o um próprio material da Dry Leves também, Elastimate, é um líquido que eu misturo com cimento também, tá vendo? E a gente botou no rodapé para impermeabilização. E para vocês verem como é que a gente fez, a gente aplicou direto aqui, ó, na placa cimentícia, botou uma juntinha telada só entre um material e outro. E aqui a gente vai botar depois a massa cimentícia pra cobrir essa tá, tá? E o Elastement, ele é da impermeabilização do rodapé. Helena, eu posso usar então o elastiment na janela ao invés do Flexio? Ainda não usei, não testei. Então eu não posso falar isso aqui pra vocês. Pode ser que depois até o fornecedor fale pra mim ó, ah, Helena, pode sim, eu dou garantia, etc. Mas eu, Helena, não testei. Eu tenho boas experiências com o Flexio. Por isso que eu usei Flexio em todas as minhas janelas, tá? O Elastement, no futuro, pode ser que dê certo. Não sei, vamos testar, né? Vamos ver como é que funciona isso. Ali a a gente também não fez, né, o tratamento com fita telada em massa cimentícia porque você precisa passar essa base protetora, tá, e você passa ela em toda a superfície. Qual é legal? Ela super impermeabiliza as placas. Então eu super gosto de passar ela e ela ajuda na aderência dos materiais, na textura depois. Eu gosto de passar a base protetora em cima de toda a superfície, Pra quê? Pra ajudar na aderência dos materiais na placa cementícia. Base protetora é super legal, um produto bem legal. Tratamento da dry leves. Você vê, não são materiais, são simples, mas o tempo de secagem é fundamental. E o mais legal que eu gosto da Dry Labs, eles dão um sistema de acabamento até o final. Então eles têm, tipo assim, uma massa corrida, é, que eles chamam de massa niveladora, que você passa em toda a superfície, ela é elastomérica e também tem a textura. E eles mandaram pra gente testar aqui, então naquela fachada a gente vai ter 100% do material da Dry Labs testado. O que, que eu faço depois tratando de juntas? Massa niveladora, beleza? Espero secar e a textura deles, que eles chamam aqui ó, de capstone finish finas, tá vendo? Aí Eles me mandaram esse branco e tem um outro palha Que aí já vem pigmentado Aí eles mandaram pra gente Bem legal Placa mentícia, trabalha, ponto Não adianta você falar assim Ai, ah, não vou botar junto a dilatação que não vai dar nada Mentira Todo trabalho que você tem que usar tem que ser elástico, tem que ser elastomérico e você tem que considerar isso que não é fachada. A não ser que você não use placa cementícia. Se eu use a Glass Rock X, por exemplo, uma placa que não trabalha termicamente. Então o legal da Dry Levels é que eles te deram, né, te oferecem um sistema 100% elástico. Então é isso aí. Se você curtiu, se você não curtiu, se você tá achando legal conhecer os vários tipos de sistemas de acabamento, deixa um comentário aqui comigo se você não entendeu, se você ficou com dúvida, não tem problema. Depois eu mostro como é que ficou a fachada pintadinha pra vocês, bonitinha. E aí, a gente, vai ver a evolução lá nessa casa. Olha só que legal. Então, comentários, curtida. Não esquece da minha curtida. Helena na roça. Gente, continua aqui na roça, tá? Não fui embora ainda. Beijo, beijo. Tchau, tchau.